Vamos ver se tem alguma coisa aqui Fecha a porta Como é que ela... Como é aparece aqui, né? E aí, Toda a igua of de top 5 escarias de Ai!